Tornar manifesto e conhecido o ódio que tem por determinado indivíduo apenas te fará ser prejudicado pelas próprias atitudes. Pois, penso comigo, mesmo que tenha a intenção de causar algum dano a essa pessoa, ela já estará esperando por isso de certa forma. Pois você fez alarde, falou em voz alta quais eram as suas intenções e expôs para todo mundo saber das suas pretensões. Logo, qualquer elemento de surpresa se torna previsível. Aliás, isso se você tiver a chance de tentar algo, pois ele agora, tendo essa informação, poderá antecipadamente realizar o movimento, antes mesmo que você dê o primeiro passo. Enfim, mesmo que seja pelas costas, não conseguirá realizar o que pretende. Afinal, se esse indivíduo tiver, no mínimo, um pingo de inteligência na cabeça, saberá que estar ao seu lado é uma fria para ele, por isso evitará qualquer tipo de contato contigo se prevenindo de inúmeras formas que nem sequer irão passar na sua cabeça, porque estará cego com a sua raiva, e esse será o seu erro. Eu sei que pode até parecer enredo de filme que está sendo dito, mas acredite, isso acontece bastante no mundo. Porém, o que desejo que compreenda é que o indivíduo que expressa sua ira em voz alta pode até ser considerado um inimigo, mas não a nível de conseguir te prejudicar com isso, porque, como eu disse, essa pessoa, por ter tido essa atitude, se torna previsível, sendo muito difícil ela te pegar desprevenido. Afinal, você estará atento aos movimentos dessa e não dará mole de bobear quando estiver em ambientes dos quais essa mesma pessoa frequenta. Enfim, o seu verdadeiro inimigo é aquele que age em silêncio, aquele que você nem imagina que possa vir a te atacar do nada, sendo ainda preciso nisso, pois com um só golpe, Destruirá com toda a sua vida E você cairá sem perceber até mesmo o que aconteceu Sem notar de onde veio o ataque que te derrubou Pois estava relaxado Achando que o ambiente estava seguro Quando, na verdade, o perigo se fazia mais presente do que nunca Logo perceba, se o sujeito tenta te intimidar Simula suas intenções Chega até mesmo a falar o que irá fazer Ou dá indícios do que intenciona Ele, na verdade, não passa de nada não chega sequer a ser considerado propriamente como um inimigo, demonstrando um nível de periculosidade muito restrito a você, sendo suas falas, na maior parte das vezes, vazias de intenções. Essa pessoa só irá atazanar a sua vida com ameaças, não chegando a tomar uma atitude no que fala. Ele só tenta te intimidar e te atemorizar com palavras, e não com ações. Por isso, essa pessoa não terá nenhuma vantagem inesperada em cima de você, pois quaisquer que sejam as suas atitudes, você estará precavido e terá uma alternativa a ser utilizada, até mesmo diante de uma possível necessidade em responder a algum ato desse indivíduo. Além disso, imbecis como esses se queimam sozinhos, pois na atitude de ficar falando às pessoas o quanto sentem raiva de alguém, fará com que elas acabem sem ninguém ao lado, porque entenda, ninguém vai apoiar esse tipo de comportamento. E por serem pessoas impossíveis que estão sempre por aí provocando, perturbando e caçando briga com pessoas alheias, até mesmo sem nenhum motivo, fará com que uma hora elas acabem achando o indivíduo do mesmo modo que elas, só que com mais coragem, podendo assim, se prejudicar feio ante uma situação conflituosa com essa pessoa. Portanto, não gaste o seu tempo exteriorizando seu descontentamento com esse indivíduo, Apenas siga o seu caminho, se concentrando no que de fato é prioridade na sua vida, ignorando as idiotices e deixando para trás os insultos tolos que essas pessoas fazem, pois uma hora essa provocará a pessoa errada e sofrerá do mesmo mal que causa. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também. Um grande abraço, do Jovem Cultural.